Gente, eu postei, gente E hoje eu já abri as figurinhas é, eu, tá eu vou guardar as figurinhas Só aqui eu tô esquecendo de uma coisa Não sei se é aqui ou se é aqui Não é aqui ó. Não é também não Pera aí gente Aqui eu tô caçando Aqui, achei, gente. Hum. Gente, e não... não eu repetindo, eu nem por 10 mil. Porque... Nós gostei de perfeição, né? Pronto, hum. completei. Nós completamos só uma, né, gente? Já acalma, isso aqui agora é do tá, Estados Unidos. Isso aí, é, Estados Unidos, gente. Paulo? México. E a bandeira aí, ó. Mostrou a sua cartinha Tá? Mostrou a sua cartinha Essa não acho que é. é. Acho que é bem aqui, ó gente. Essa daqui, ó. vou ver se eu acho aqui. Aqui, ó, aqui ó. FWC. Essa daqui é você que cria. Você que caiu. Eu? Como assim? Não, essa daqui é você que cria figurinha Qualquer um? Qualquer um. Como assim, por exemplo, é essa aqui Não, a você minha queria. figurinha. A você minha. faz uma figurinha e cola aí. Tipo com é a minha foto, você tá vendo? É. Não é como coloque o crio. Eu também eu não sei, velho. Né? só você pegar o papel e colar aí com fita. Né? Não, eu acho que tem um treino profissional pra fazer essas figurinhas aqui. Uhum. Tá filmando? Uhum. Filma aqui, ó. Então, eu tô filmando. Oi gente, Tá Meu Deus, eu Fala, galera! Tudo bem com vocês? duas mais um vídeo aqui do canal, a gente. E gente tocou né, gente? Todo dia e eu estou com o Alvo da Copa 2022 Olha, gente, ele é lindo, entendeu? Ele é bonito Primeira vez que eu tô vendo ele Tá vendo? Aqui eu acho que é pra pôr a minha figurinha Não sei É pouco aqui Acho que é pra mim pôr Minha figurinha deve, né? Aí aqui, gente, tem umas figurinhas Aqui, gente, eu completei isso aqui, ó Peguei essa FIFA e compliquei. Eu acho que aí que é o lugar dela, nem eu sei, eu vou mostrar pra vocês. Aqui quarta, com qua, qua, sei lá o nome desse trem. Tenho duas figurinhas nela, nesse daqui, eu vou separar com essa país aí. Nesse país aqui que é Ekudu, sei lá. Tenho uma, entendeu? Voltamos muito pra me completar. Aqui sem negar. Não tem nenhuma. uma, gente. Aqui, ó. Angra, Angra, Angra. Eu tenho essa daqui, ó, gente. A gente, fora do país, a gente não sabe de nada, né? E... Não sei lá que porra é essa, mas é desse país aqui. Tem uma figurinha dele. O Rússia, eu tenho uma figurinha também. Esse barato aqui, eu nunca peguei esse daqui. A primeira vez, eu não vou pegar. É, peguei uma dourada, gente. A parte. Eu tenho essa daqui da Argentina, eu tenho essa e tenho essa. Eu tenho, eu tenho duas. Esse aqui é o Rodrigo de Paulo. Ah, Saudia, ah, não sei lá que for é essa, mas eu tenho uma. No México eu tenho um. no México tem esse daqui. Esse, né? comprar mais gente esse defeito aqui daqui, daqui, daqui, daqui. tá cara demais da França eu tenho esse do Austrália Austrália eu tenho esse daqui ó Austrália Austrália aqui gente ó olha saltou eu tenho que tomar bem cuidado ai gente agora eu acho que não vou ter mais nada. E eu vi, gente, bem na primeira vez que eu comprei. Aí, ó, chapa Japão. Eu tenho essa daqui, ó. No Japão. Essa aqui Japão. Oh, gente, é muita coisa, gente. Primeira vez que a gente fica com algo assim. Essa aqui não é de capa dura, tá, gente? É capa mole. Aí, ó, é croatinha. Eu tenho essa aqui. Tenho duas. Na verdade, eu tenho essa. Eu tenho essa, entendeu? Essa e no Brasil eu tenho ele. A lição, a lição Brasil Esse aqui eu não tenho Esse aqui eu também não tenho Gente, estão parecendo que não tem nada Não tem só não tem nada Da Shana Shana acho está acho que tem uma figurinha Que é do Adi E da Duan, tem uma, tem duas, quer dizer Uma aqui Para de grande Uma aqui E uma aqui Aqui na Care Não sei lá só tem uma aí aqui tem que completar gente Aqui não perdi, tem nada Entendeu? Não tem nada Tem essa daqui da coca ainda tem que completar E aí gente esse é meu alvo do uhum. da Copa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pensem like. o like nesse vídeo. Se inscreve no canal ativo, se inscreve no canal, gente. Um beijo até a próxima. Tchau. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.